Eu sou o Dr. Leopold Stort, diretor em clínico da UrtoClin, Instituto da Artrose. Vamos apresentar para vocês hoje um tratamento é, de alta tecnologia chamado terapia de ondas de choque. Esse tratamento ele é realizado é, em pacientes de qualquer idade para várias patologias. Trata-se de um aparelho é, é, é, suíço que ele tem dois tipos de, de máquinas para aplicação. Uma de ondas radiais e uma de ondas focais. Esses aparelhos são usados para vários tipos de patologia. Entre elas, usamos para as facetes plantares, também conhecidas como esporão de calcânio, as gursites trocantéricas, as bursites de ombro, os trigger points, que são os pontos de gatilho nas pessoas muito tensas, pessoas que fazem maratona. E usamos também para as epicondilites de cotovelo medial e lateral, para as tendinites patelares e também nas osteoartroses. Trata-se de uma alta tecnologia, é in... não é invasivo, praticamente indolor. É um tratamento realizado em torno de 15 minutos e fazemos de 3 a 5 aplicações no paciente, com uma melhora de 80% dos casos. Principalmente por não ser invasiva e muito rápido o tratamento, é uma tecnologia muito usada hoje no mundo inteiro. No Brasil, nós usamos a tecnologia... Há 15 anos, sendo que estamos em madeira com esse aparelho, há 12 anos, com excedentes resultados. É um tratamento simples, é um tratamento praticamente indolor, não invasivo e temos um alto índice de resultados.